gosto muito de brincar e dizer para as pessoas que eu sou uma boa Capricorniana com Ascendente em Touro. E as pessoas que gostam de Astrologia já começam a fazer uma ideia de quem que é a Kátia. E aí eu brinco mais. Eu digo qual é a Lua, qual é a cabeça do dragão e a cauda do dragão e coisas desse tipo. Mas de fato, quem é a Kátia? Essa é a pergunta de hoje. Ale Lé Caraújo fez a seguinte pergunta através do YouTube Querida Kátia, adoro os vídeos em que você aborda culturas e religiões diferentes, sobretudo a convergência entre elas O que dizer sobre o zodíaco? Algumas pessoas dizem, por exemplo, que o ego no signo do leão é mais aflorado O que você pensa sobre essas linhas de pensamento que pré-definem uma personalidade? Eu achei muito divertida essa pergunta E vou responder até de uma maneira mais longa Eu, durante um tempo na vida, estudei bastante antroposofia Gosto muito de antroposofia Essa pergunta me remeteu a um livro em especial da antroposofia Da autora Gudrun Burkhardt Que se chama As Forças Zodiacais e a Sua Atuação na Alma Humana Teve uma época na minha vida que eu, como disse, estudei bastante antroposofia, fiz uma formação em biografia e a gente estudou bastante essa parte e eu me encantei com algo que se chama a biografia noturna Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas sem muito aprofundamento Então, eu já disse o nome do livro, se você quiser, você pode buscar É dito que entre o nascimento e a morte de uma pessoa, a gente vive uma biografia, uma história de vida. E a pergunta é, o que acontece então entre a morte e um novo nascimento? Essa parte, entre a morte e o um novo nascimento, dentro da antroposofia, é chamada de biografia noturna. eu vou falar só um pedacinho dela, porque é um assunto bastante intenso. Nesse pedacinho, é dito assim, que nós, enquanto eu, enquanto consciência, a gente deixa a vida terrena. E a gente não deixa a vida terrena assim. A gente deixa o corpo físico e depois, lentamente, vai tirando as cascas e deixando para trás os outros invólucros. A gente... Devolve o corpo físico à Terra do nosso planeta. A gente devolve a vida à vida do planeta. A gente devolve as nossas emoções à astralidade do planeta. A gente devolve os nossos pensamentos à mente do no nosso planeta. Mais ou menos assim. Mas se a gente se libertou de tudo isso, do corpo, da vida, das emoções, e do nosso pensar, o que é que sobrou? Sobrou este eu, esta consciência. E é dito nessa, na, na antroposofia, nesse estilo de conhecimento, é dito que essa consciência, num dado momento da biografia noturna, entre a morte e o um novo nascimento, ela se depara com o Cristo. E o Cristo aqui significa o homem perfeito. O nosso modelo, vamos chamar assim. E aí, essa consciência que tem vivido as existências terrenas, ao se deparar com o modelo de perfeição do homem, ela olha e diz assim, nossa, eu ainda não me identifico com isso. Esse modelo, o Cristo, Ainda não sou eu E por essa razão Essa consciência Toma a decisão De voltar à existência terrena Com uma nova roupa Então Ela vai escolher o novo personagem De tal forma Que o novo personagem Vai trazer para ela Todas as condições Para da próxima vez Quando ela viver outra biografia noturna e encarar o Cristo, ela consiga ou se identificar com Ele ou se aproximar mais dessa identificação. Deu para entender até aí? Vamos lá! Então, uma vez que essa consciência, a consciência da Kátia, por exemplo, chegou lá no encontro com o Cristo, com esse modelo, olhou para a perfeição e disse ah, eu não me identifico ainda por isso, eu vou viver outra existência terrena nesse momento a gente começa uma jornada de descida dos céus à terra e nessa jornada, a gente vai escolher o personagem que vai viver na, no teatro da vida, no filme então, o personagem Kátia foi, começou a se formar ali, lá naquele encontro com o Cristo E essa consciência foi escolhendo Eu gosto de contar essa história, de explicar isso Pensando como se a gente fosse passando por uma loja de departamentos Então, a gente vai descendo das esferas celestiais para a esfera terrena E a gente passa pelo primeiro departamento dessa loja e o primeiro departamento são as tais forças zodiacais. Então eu imagino ali uma loja onde tem 12 prateleiras: a prateleira de Ares, a prateleira de Gêmeos, de Touro, de Leão, de Libra, todos os signos. E a gente consciência vai ali compondo a nossa nova personalidade com características variadas de tudo isso e compõe E daí, uma vez escolhida, imagina uma malinha a gente põe aquelas roupas escolhidas da personalidade ali no fundo da mala aí desce um pouquinho mais Esse conhecimento da antroposofia diz que a gente vai para um outro departamento dessa loja uma outra esfera espiritual a esfera dos planetas. Nessa loja, tem sete prateleiras de sete planetas diferentes. Marte, Vênus, Júpiter, Mercúrio e outros três. E daí, a consciência escolhe. Ah, vou pegar daqui, daqui, dali essas características e coloco na mala, em cima das outras. Essas são características que compõem o caráter. Então, essa consciência que sou eu vai descer um pouco mais, se aproximando mais da Terra. E nessa nova esfera vai escolher entre quatro elementos. Então, o um novo departamento da loja onde tem terra, água, ar e fogo. E aí a gente vai pegar características dos quatro. Mas um deles a gente pega mais e põe na malinha e ali temos as características do temperamento Daí, nos aproximamos mais da Terra e vamos fazer escolhas como gênero, como família, nacionalidade, cultura, condição social como se a gente escolhesse ali qual vai ser o cenário para esse personagem tão querido que eu compus e Então descendo dessa última esfera, chegamos na vida, na existência terrena para viver uma nova biografia E daí, ao longo dos primeiros anos dessa biografia, dos primeiros 30 anos talvez a gente vai abrir a mala e tirar, pouco a pouco, essas características e vamos nos apropriando, primeiro né? da família, do âmbito familiar, das coisas onde você nasceu, depois o temperamento, depois o caráter e, por último, o que estava lá embaixo da mala, a sua personalidade. A questão é que ao longo desses primeiros 30 anos, talvez, abrindo uma linha, tirando as características, experimentando viver que personagem é esse, a gente se engana na pergunta e a gente diz assim quem sou eu? ao invés de dizer quem é o meu personagem? Percebe a diferença? Quem sou eu? Eu sou aquele que escolheu o personagem Eu sou aquele que escolheu as roupas que eu vim vestir na Terra Aquele que escolheu quais, qual o ambiente qual o cenário que eu vou viver minha história Eu sou aquele que escolheu E aí, o que são as características zodiacais? O que são as características de caráter, de temperamento? Todas essas características são apenas roupas E é legal a gente saber que roupa está que vestindo porque, às vezes, dentro da mala veio ali a roupa de um comunicador né? uma roupa de gêmeos o comunicador, aquele que é inteligente, que conhece muita coisa e aí você passa a vida se perguntando por que é que eu não me aprofundo em nada? por que é que eu sei tantas coisas e todas são superficiais? não é? então, eu acho que é importante sim a gente saber que personagem que a gente deve viver dessa vez? E ficar feliz com essas características todas e se apropriar delas e não ficar triste porque não tem as outras porque, desta vez, você veio para ser não sei, o leonino que gosta de estar no centro das atenções e, da outra vez, talvez você seja o psiano que gosta de viver com a cabeça um pouco na lua, no mundo espiritual? Apenas características Se é interessante saber, eu acho que sim para a gente se apropriar melhor do personagem amá-lo melhor viver bem o nosso papel na Terra mas sabendo que é só um personagem esse não é você e todo esse conhecimento, né, antroposofia, zodíaco, tudo isso é muito legal, e o Cabeção adora tudo isso. Mas, para que serve de fato, do meu ponto de vista? O que serve de fato é a gente viver as nossas experiências com toda a presença possível, com amor, com paz com centramento em você mesmo sabendo quem você realmente é E é isso, acho que foi uma resposta um pouco mais longa mas eu gostei muito da pergunta, muito obrigada espero que você tenha curtido deixe um gostei no vídeo se você gostou deixe para mim seu comentário, deixe mais perguntas e por que não? compartilhe esse vídeo com quem você gosta com quem você acha que vai curtir também para a gente chegar ao nosso 1 milhão de assinantes o quanto antes eu também queria te conhecer em alguns dos nossos em algum dos nossos eventos presenciais que vão rolar esse ano então informe-se fique ligado programe-se para a oportunidade da gente se encontrar pessoalmente um beijo you